Sem permissão, você invadiu lugares a Me traz tão frio. Você de longe, quanto as horas pra te ver? Só nós dois. Pra mim é só assim que o mundo toma cor. Tô me envolvendo, põe um copo de licor. Vai acabar com a minha vida caso um dia cê se esse for. Me liga na madruga pra te encontrar Tô vivendo muito alto, cê não vai me parar Sem permissão Me importa. Sem permissão, você invadiu Lugares altos, letras tão frio Você é de long, iaia yeah, yeah. Conto as horas pra te ver Só nós dois Negar Tô muito ocupado nos corre Na cama a gente se resolve Gosta desse amor bandido E sempre se envolve Vou chamar o seu Uber de cartão clonado Hoje foi um porre Eu não escolhi essa vida Essa vida sempre me escolhe Você mudou minha rotina Pena que nunca me escolhe Mas me liga sempre que encontrar Se tem saudade no seu peito aprende a lidar Só que eu não tô mais na sua Nem vou voltar Você que chora enquanto eu De nós junto na sala Conquistando o mundo todo só no pensamento. Pena que você nunca me comprou aquilo que você falava. Sempre fui bobo e acreditei em tudo. Pensava que isso duraria o fim do mundo e aprendi que tudo acaba. Yeah. Que tudo acaba. Yeah. look up